A Mercedes confirmou o domínio exercido ao longo de todo o fim de semana, até agora no Istanbul Park, e conquistou a pole position do GP da Turquia. Lewis Hamilton foi o mais rápido da classificação, e com direito a recorde da pista, cravou 1:22.868 neste sábado, dia 9 de outubro de 2021 mas o heptacampeão vai perder 10 posições no grid em razão da punição por troca de componente de motor e, desta forma, largará em 11º. Walter Bottas, o segundo mais rápido da classificação, vai alinhar o Mercedes número 77 na posição de honra neste domingo. Max Verstappen ficou longe do poderio da Mercedes até agora no fim de semana, mas obteve o terceiro tempo na classificação que lhe valeu o segundo lugar no grid da corrida. O holandês vai partir lado a lado com Bottas, enquanto Hamilton vai ter de remar para alcançar os ponteiros ao longo da disputa. Charles Leclerc, da Ferrari, reiterou a boa performance obtida nos treinos da sexta-feira e vai abrir a segunda fila do grid, tendo ao seu lado a Alphatauri Tauri de Pierre Gasly, outro piloto com grande rendimento ao longo do fim de semana. Fernando Alonso, da Alpine, vai largar em quinto, lado a lado a Sérgio Pérez, da Red Bull. Lando Norris, da McLaren, sai em sétimo, seguido pelo Aston Martin, de Lance Strow, e o AlphaTauri, de Yuki Tsunoda. Sebastian Vettel ganhou também uma posição e vai abrir a disputa em décimo. O GP da Turquia tem largada marcada para as nove da manhã, horário de Brasília, deste domingo, o Grande Prêmio acompanha tudo ao vivo e em tempo real. Saiba como foi a classificação do GP da Turquia de Fórmula 1. A pista estava praticamente seca, mas com a chuva a rondar o horizonte em Istambul, a Fórmula 1 abriu a classificação do GP da Turquia. Os pilotos se apressaram a deixar os boxes e formar fila no pit lane, todo engarrafado, diga-se, pela quantidade de carros. A chuva parecia somente ser questão de tempo. Todos os pilotos partiram logo para a pista, inclusive Carlos Sainz, que abriu o fim de semana ciente que vai largar em último por conta da troca de todos os componentes de motor, ação providenciada pela Ferrari. Lewis Hamilton, por sua vez, tinha na mente a busca pela pole como crucial para o fim de semana em razão da perda de 10 posições no grid pela troca do ICE o motor de combustão interna. Hamilton, aliás, teve de se desvencilhar do tráfego intenso à sua frente antes de abrir a volta rápida. O heptacampeão quase escapou na saída da Curva 1 de uma pista bastante traiçoeira e úmida. Por conta das condições do asfalto, Sainz e Max Verstappen, por exemplo, rodaram, em incidentes sem maiores consequências. Na tabela de tempos, depois de Lando Norris e George Russell ocuparem a ponta no Q1, Hamilton tomou a dianteira ao virar 1.27.085, seguido por Valtteri Bottas. Mas Max Verstappen tratou de deixar o rival para trás ao cravar 1 1.26.692. Só que Hamilton, mesmo com tráfego à sua frente, superou novamente Max com volta em 1.26.520. Só que Bottas foi mais rápido que os dois e tratou de se colocar como P1, e ainda teve mais mudança. Norris pulou para segundo, Verstappen melhorou de novo sua marca e passou a terceiro, enquanto até mesmo Fernando Alonso e Leclerc deixaram Hamilton para trás. As Williams apareciam muito bem, com oito minutos para o fim do Q1, um estava em sexto e oitavo, com Russell e Nicholas Latifi, respectivamente. Só que houve mais mudanças. Leclerc chegou a tomar a ponta, assim como Gasly, e Hamilton, de novo, encaixou volta muito forte para se colocar na frente no Q1 com 1,25,050. Mais atrás, Bottas também despontou como candidato a pole, depois da punição ao colega. O finlandês fez sua melhor volta até então, sendo só 88 milésimos mais lento que Lewis. Já no fim do pelotão, Nikita Mazepin dava outra rodada no fim de semana. Só que Verstappen aproveitou a melhora da pista para voltar ao topo da tabela com 1.25.033, só 17 milésimos mais rápido que Hamilton, que deu o troco na volta seguinte com outro grande tempo 1.24.585. Bottas aparecia em terceiro, seguido por Norris, Pérez e Gasly. Verstappen chegou a ter seu melhor tempo deletado por ter excedido os limites da pista e caiu para décimo, mas se recuperou para voltar ao segundo lugar, somente 7 milésimos mais lento que Hamilton. Gasly se posicionou no top 3 atrás somente de Hamilton e Max, enquanto Leclerc e Pérez completaram a relação dos cinco primeiros. No fim das contas, Daniel Ricardo foi um dos eliminados no Q1. O australiano fez companhia a Latifi, Antonio Giovinazzi, Kimi Raikkonen e Mazepin. Mit Schumacher, por sua vez, conseguiu passar para o Q2 em 14 O alemão foi simplesmente 17 segundo.7 mais rápido que seu companheiro de equipe na Haas. Os pneus médios foram usados pela maioria dos pilotos para as voltas rápidas no Q2. Em condições normais, os compostos amarelos serão utilizados na corrida. Assim como os pneus duros. A pista ainda estava traiçoeira, como mostrou Pérez ao escapar e rodar na curva 1. Bottas se colocou na frente com 1, 24, 1 4, 2 nos momentos iniciais do Q2, mas foi batido por Verstappen, que cravou um 24002. Só que todos os tempos foram destruídos por Hamilton, que aferiu 123595 sendo 407 milésimos mais rápido que seu grande rival na luta pelo título. Gasly aparecia em quarto, à frente de Alonso e Norris. De volta ao segundo lugar, Bottas ficou a 197 milésimos do tempo de Hamilton. A Mercedes despontava mesmo como a grande força do dia no seco, enquanto a Ferrari literalmente patinava. Leclerc escapou ao rodar na última curva do circuito turco. Hamilton era o primeiro e tinha botas no 1-2 da Mercedes. Checo Pérez conseguiu um bom tempo que o alçou ao terceiro lugar, inclusive à frente de Verstappen. Destaque para Fernando Alonso, que pintou até com chances de marcar a melhor volta do Q2, mas perdeu tempo com o tráfego no fim. Depois, em seguida, Luiz foi além para cravar um 23.082. Nos segundos finais, Gasly voltou a colocar a AlphaTauri numa boa posição e avançou para a fase final da classificação em quarto. Também garantiram vaga para o Q3, Alonso, Pérez, Leclerc, Tsunoda, Stroll e Lando Norris. Foram eliminados Sebastian Vettel, Esteban Ocon, George Russell e Mick Schumacher, que comemorou o 14 melhor tempo da sessão. Sainz também se despediu da classificação. Com exceção de Tsunoda, todos os outros nove pilotos foram à pista na abertura do Q3 com pneus macios. Na primeira volta rápida, Bottas foi mais rápido que Hamilton e marcou 1,23,071, 22 milésimos melhor que o colega de equipe. Verstappen estava mais atrás, em terceiro, 227 milésimos mais lento que o finlandês. Gasly aparecia em quarto ligeiramente mais rápido que Pérez, que fechava a relação dos cinco melhores. Minutos depois, em nova tentativa de volta rápida, Hamilton fez o melhor tempo em dois dos três setores da pista e baixou a volta de botas em 203 milésimos, para registrar o novo recorde do circuito turco, 1-22-868. Um, Verstappen não conseguiu superar a dupla da Mercedes, enquanto o Bottas melhorou sua marca, porém não o bastante para tentar tirar a ponta de Hamilton. Mas o finlandês é quem comemora a pole por conta da punição imposta a luz neste fim de semana na Turquia. Acompanhe toda a cobertura da Fórmula 1 e das demais categorias no Grande Prêmio. Inscreva-se no canal, clique no sininho para ativar as notificações. E dê um like neste vídeo. E você, o que espera do GP da Turquia de Fórmula 1? Deixe nos comentários deste vídeo. Até a próxima!